Então hoje eu vou gravar a tag de 7 pecados dos esmaltes, se eu conseguir, porque já passaram quatro carros de som aqui só quando eu comecei a gravar. Eu já tô gravando pela quarta vez. E vamos lá, né? Força! Ah, a tag foi criada pela Cíntia, o link vai estar aqui embaixo e as informações não estão todas aqui. Se eu falar de algum esmalte que eu já resenhei no blog, eu posto o link aqui embaixo também. Então o primeiro pecado é a ganância, o esmalte mais caro e o mais barato. Meu esmalte mais caro é esse aqui, que é o Revlon, esse é o 330 Grape Icy, esse aqui é aquela linha com um cheirinho, eu gosto, tem gente que acha que o cheiro incomoda, mas eu gosto bastante, ele é bem, bem, bem líquido, mas a cor pega bem direitinho, e é o meu único bebê importado, então, né? Uh, o meu esmalte mais barato Na real não é um esmalte, é uma linha Porque eu tenho quase todos É esses da La E eu tenho um ótimo mortal Desse esmalte Porque eu comprei vários Eu não consegui usar nenhum Todos, quando eu abri, eles estavam grossos Tipo, de velho, assim Tipo, pegar e passar ele E não secar nunca Ficar amassando E eu tenho só pra bonito Porque não dá pra usar mesmo o próximo pecado é a ira. Com qual o esmalte tens uma relação de amor e ódio? Minha relação de amor e ódio é com o Adriano Galisteu. Esse aqui é o absinto. E quando eu comprei, eu achei que tudo bem que é cintilante. Mas que a cor, pelo menos, vai ficar parecida com a do vidrinho. E ele é um verde bem bonito. Mas ele não fica. Ele não, não pigmenta. Eu não tive coragem de fazer um post no blog sobre ele, mas eu usei na praia e eu fiquei acho que uma meia hora passando, tive que passar umas seis camadas pra ele ficar pelo menos próximo da cor do vidro, mas eu adoro ele porque o vidro é tão bonitinho, é tão pequenininho e eu gastei quase 4 reais nele e eu não vou jogar fora, e eu não sei se eu vou usar de novo, vai ficar só de enfeite mesmo. Uh, próximo pecado é a gula, qual esmalte você comeu com os olhos até conseguir comprar? Eu comi com os olhos uma cor, que era dourado, só que eu só achava aquele maldito esmalte dourado cromado, e cromado parece unha do Wolverine, unha não né, as garras enfim. E daí eu não queria aquele, eu queria um dourado legal, porque todo mundo tinha esmalte prata e eu queria esmalte dourado, pra ser do contra. Aí a minha mãe achou esse aqui, que é o Champa, ele é da Nutri e se eu não me engano ele é da coleção Copacabana, eu acho. E eu adoro ele. E quando esse aqui acabar, eu vou comprar mais um. Ele tá velhinho. Já tem um ano, um e meio, mais ou menos. Mas ele continua muito bom. Ele não engrossou, não endureceu, nada. Ele é ralinho. É. Mas com duas camadas, ele cobre bem a unha. E não precisa passar mais que isso. Uh... Preguiça. Qual você tem preguiça de usar? Eu tenho preguiça de usar... Esse aqui, que é o disco ball da Impala, porque primeiro que pra tirar é um saco, e segundo que pra aplicar também é um saco, porque ele não pega essas bolinhas na unha, demora um tempão, tem que passar, aí tu espera secar, e passa de novo, porque senão ele fica duas, três bolotinhas só e acabou. E eu acho ele muito grosso, essa, esse transparente dele, esse liquiduzinho, é muito grosso, então deixa a unha bem pesada e demora um tempo pra secar depois. Mas eu acho lindo. Orgulho. Qual você tem mais orgulho de ter? Meu esmalte de orgulho é esse aqui. É o preto fosco da RG Fast Fashion. Por que que é meu orgulho? Primeiro, que eu amo esmalte escuro e principalmente preto. E segundo, que ele é fosco. Esmalte fosco é muito amor. Uh, próximo é... Luxúria, qual esmalte deixa as suas unhas mais bonitas? Eu, como gosto de esmalte escuro, acabei optando por um brilhoso, mas não por ele ser brilhoso, mas porque ele faz com que a minha mão pareça mais magrinha. Quando eu tô com unha curta, minha mão parece muito gordinha. E eu gosto de esmalte escuro, que daí parece que alonga os dedos e dá aquela disfarçada. E o meu favorito é esse aqui. Ele é o Mistérios do Destino. Da Avon Mas ele é lindo, ele parece Galaxy assim. Pra fazer um fundo de Galaxy eu acho que fica bem legal Não tentei ainda Mas é muito amor E é o meu esmalte de Próximo é Inveja Qual você gostaria de ter e ainda não tem? Eu gostaria de ter aquele da Barielle Eu vou botar foto pra vocês E o nome é Fallen Star eu não sei onde vende, eu nem pesquisei, porque eu tenho até medo de ver o preço dele, mas eu acho lindo, e eu vi no Flickr da Cintia, e, ai, muita inveja, eu queria tanto esse esmalte, mas não vou comprar, deve ser muito caro, quando eu for viajar ou, ou, ou alguém for, eu peço ele, e, bom, né? Uh, as perguntas acabaram, é isso aí, eu falei rápido, porque eu não sei quanto a minha câmera ainda aguenta, mas não esqueçam de compartilhar o vídeo, de dar joinha, se inscrever no canal e até o próximo!